posso já falar. Ele vai começar agora. Tá. Oi, gente, bem-vindos a mais um Twin Sideshow. Show. Tô aqui com a minha Twin Diego e hoje, para infelicidade do público e ferrando alguns bolões, estamos aqui com o nosso querido Kleiner, né, que era a aposta de muita gente, colírio do game, bonitinho, ah. tá aí. E agora tá eliminado, ficou muito desolado, parecia que ele era muito querido pelo cast inteiro, né, Kleiner? E, e é isso, mas as pessoas falam: te amo, te amo, te amo, e te apunhalam. Como é que é? Apunhalam Apunhala. as costas. Desculpa, eu, tô... eu não falo mais <risos> português. Kleiner, né? Por que... <risos> <risos> é... fala pra gente como você se sentiu ontem, porque parece que você estava bem chateado com todo mundo, né? Sim, na verdade, foi uma mistura aí de sentimentos. É... Aconteceram algumas coisas em, pessoais, assim, e acho que eu, o VD, ele tava me ajudando a me distrair, sabe? Tipo, a esquecer da vida mesmo, e entrar no jogo de cabeça e esquecer. E daí ontem, com a eliminação, aí tudo meio que explodiu, assim. Eu, não que eu não esperava que fosse ser eliminado, mas eu achei que eu tava bem assim, eu achei que não fosse o primeiro da minha tribo a ser eliminado, só que acho que um pouquinho antes ali de começar a decidir os votos eu já deu para sentir assim, porque eles não disfarçaram nem um pouco, é, então aí na hora já deu para saber que eu ia ser eliminado e começou a cair a ficha, na hora eu fiquei tipo, meu, será que é real mesmo? Porque eu nunca tinha sido eliminado de um jogo, né? Porque eu joguei TW e não fui eliminado. Então eu não sabia qual era a sensação. E agora vendo isso eu fiquei tipo... Ah, foi Deus. boa, querido? Foi, foi ruim? Como foi? <risos> foi horrível. É. E daí eu... o que rolou. Eu chorei um monte, chorei, chorei, chorei um monte. É? Ah, e o é. que, que eles falaram? Por que, que eles se eliminaram? Eles te eliminaram. Então, na verdade, os quatro mandaram textões no WhatsApp. Eu confesso que eu fiquei com preguicinha. <risos> e daí eu li e só respondi, tipo, hoje de manhã. É, mas todo mundo falou vontade em mim, e que estavam desconfortável porque eu não falei muito sobre o meu jogo para eles. Mas é que eu confesso que eu ainda não tinha muita estratégia, tipo, eu tinha alianças dentro da tribo, é, mas não, em nenhum momento a gente chegou a falar muito de votos, assim na verdade eu deixei claro para as meninas, para as duas meninas, quem era o meu primeiro voto, desde o início eu já tinha falado para elas, e só que elas falaram que eu não deixei claro assim qual era o meu jogo, e eu acho que os quatro por trás já estavam com uma aliança formada, Entendi. e simplesmente me deixaram, e acho que eles já me viam talvez pelo sertão e já tinham falado que eu talvez fosse um forte competidor aí não sei foi o que a Janaína me falou hoje inclusive e acho que talvez fosse uma ameaça para eles mais na frente mas eu acho que como tribo ainda eu tava ajudando muito muito mais do que gente que tá lá ainda mas, Ô, mas assim, meu Eu ouvi você comentando isso, falando que, que você tinha ajudado muito a tribo, não sei o que, blá, blá blá, agora a tribo é em você. Eu... Quem é um verdade... peso morto na tribo? <risos> não que seja um peso morto, mas acho que o que menos ajudou, foi o Ellery, Ellery, Ellery, enfim, eu não sei falar o nome dele. Olha, bem de, de internacional, <risos> Pô, Ellery. Que nome é esse, gente? Ellery? Ellery? Ellery? Ellery? Ellery. Ellery. Ellery. Ellery. Ellery. <risos> de rua, <risos> né? é, E é, assim, qual foi a diferença entre o VD e o TW? O VD, tá, ok, o TW você jogou muito mais, mas a gente sabe que tem uma diferença nos dois, né? Qual então, foi a diferença para você? Eu eu acompanhei alguns, assim, bem poucos, mas eu sempre tive uma visão que o VD era mais difícil de ser jogado. Não sei se, se isso aconteceu, se vai acontecer nessa edição por ser só de novatos, apesar de não ter de ter alguns que não são novatos em jogos. É. Mas o VD foi bem pouco, assim, não sei, eu acho que o VD é mais puxado, não, não tenho certeza, mas não sei, não sei. Assim. E assim, é, alguns jogadores, quando você foi eliminado, vieram ao meu PVT e falaram, ah, meio que tentaram sondar a entrevista, né, mas a gente nunca abre nada. Eles acabaram uhum. soltando que você era um pouco misterioso, assim, tipo, no seu jogo, não era... seu diálogo não era muito bom, né? E o que me chocou, porque eu te falei que eu achava o seu social incrível, né? E você também Sim. foi muito longe no TW na finalista. Então, o que, que você Sim. acha que rolou nessa edição? Você realmente ficou mais fechado, assim, ou impressão deles? Eu acho que, na verdade, eu, socia... eu fiz o meu social mais fora da minha tribo do que dentro da minha tribo. Talvez tenha sido isso. Uhum. Porque eu fiz algumas alianças fora acho que umas quatro, assim, com pessoas diferentes, mas não formando grupos, mas dentro da minha tribo, eu tinha uma aliança, assim, com as duas meninas, formadas no primeiro dia, a gente tinha, né, eram nós três, e eu tinha a minha aliança com o Rafael, é, que estava ali que nós íamos ficar juntos, mas, assim, acho que em nenhum momento... Eu realmente forcei, tipo, vamos ter uma aliança. Talvez esse foi o meu erro, assim. Conversando hum. com a Jana, que é uma das pessoas que falou isso para mim, que eu deixei acho que as pessoas meio inseguras assim em relação ao meu jogo, hum. de não mostrar muito. Não sei, acho que eu falei no social de novo para variar. Pode, ter, fica pode <risos> ter ficado tipo superficial, né, para eles. É, talvez tenha sido isso. De novo. <risos> O um, Cleaner, então... a gente tem várias perguntas da plateia Nossa é, que... De verdade De verdade, aqueles Eu vou começar Vou começar falando uma pergunta do Bernardo <risos> Bernardo Leal Ele falou assim, olá Cleaner, lindinho Apesar de as quartas-feiras usamos rosa, hoje é acordo o luto pela sua eliminação. Você acredita que se oh. você tivesse caído numa tribo diferente, teria durado mais? Teria formado melhores laços com a sua tribo? Beijo do seu winner favorito. Nosso representante de lendas de VD. Verdade. Sim. Bem rico. Pensei né? ele pessoalmente ontem. Foi bem legal. Gostei bastante. Vocês pegaram? É, é... Oi? Vocês pegaram? Não. Ah, tá. <risos> tá com ciúmes, Diego? Não, pode continuar entre. Então tá Então, então, então aí oh, é... pode... Eu acho que Uma tribo talvez eu fosse Eu não sei eu, a, a sintonia da nossa tribo ela tava muito boa Então eu não sei se Eu caindo em outra ia sair melhor não Tem uma tribo em específico Que eu fiquei com bastante receio no início Quando tava é, revelando o cast Eu fiquei, nossa, nessa tribo eu não ia querer cair de jeito nenhum Que era a tribo vermelha Mas talvez eu tivesse mais social com pessoas daquela tribo uhum. Que eu fiz aí durante o jogo A minha permanência no jogo, acho que eu fiz mais social com eles, assim Acho que três pessoas em específico E uhum. talvez eu tivesse saído melhor nela, sim Do que na Rosa Mas... Na, azul e na roxa e na verde, talvez, eu acho que teria sido a mesma coisa, talvez. Acho que na verde, me seria melhor. Tem uma pergunta aqui Mas... do Danilo Nunes já lhe cortei, desculpa. Ó, ele falou assim, joguei com você em sertão e tu era um dos melhores jogadores e também um dos mais queridos, o que você acha que fez sua trajetória ser tão curta no VD? Muito triste com a sua saída. emoji oh. triste. Então, mas como eu falei mesmo, acho que foi Pequei novamente no social, não me abri para minha tribo Acho que no sertão a gente começou com uma aliança mais sólida assim Nós éramos cinco e desde o começo nós firmamos, vamos ficar juntos Nessa, por ser só uma tribo com cinco pessoas Eu acho que eu não fui tão incisivo assim em formar, tipo, vamos formar essa aliança Hoje, conversando com a Janaína, ela falou que como eu já disse, na verdade, que eu não fui tão social, meio misterioso e tal. Então, a tribo, a aliança que nós formamos, nós três, eu e as duas meninas, eu acho que não ficou tão claro, assim, eu acho que eu não deixei, tipo, vamos ficar juntos até o final, sabe? Então, acho que foi isso mesmo. Não vejo outra... Pelo que eles me falaram mesmo, eu acho que não tem outro, outra explicação. É, tem mais pergunta aqui, agora é da Gabi, Gabi Asma, ela falou assim, ah. você acha que a participação recente em Sertão te trouxe alvo e por isso você foi o FB da tribo? Acho, eu talvez na minha sede de querer jogar de novo, eu me inscrevi meio cedo para o VD, assim, acho que, foi, ah. acho que foi muito recente já e meio marcado, e, então acho que isso ajudou bastante. É, com certeza. Em evidência, em, né? Em evidência, né? Sim. Falar com fone, menino, eu não gosto de ver minha voz assim, não. É, tem outra pergunta dela. Ela falou assim, você disse que você foi muito bem nos desafios e mesmo assim te eliminaram. Como você acha Sim. que será o futuro da tribo agora? Então, uh, ali de nós cinco, eu acho que eu e a Mari éramos os melhores... É, na pro, nas provas. O Rafa, ele ajudava bastante, ele ajudou essa, nessa última, mas eu acho que as estratégias montadas por nós, nessa última foi totalmente falha, assim, a gente foi mais pela quantidade de acertos de rodadas lá que poderia ter, enfim. E no final, assim, eu comecei a me desesperar com a prova e comecei a atacar é, o tanto que os 15 pontos que a gente fez foi porque eu fiquei tentando lá e deu os 15. Acho que a gente estava em 13, eu consegui aumentar em 2. Eu acho que se a gente tivesse partido para isso desde o início, teria dado certo. É, até porque a gente tinha a Iena lá para ajudar. Cinco minutos a mais. Uh, o Hillary, Larry, enfim, sei lá, a Juan, é, eu acho que ele... <risos> eu acho que... Ele não colabora muito. Na primeira prova lá das picaretas, ele foi tentar ajudar as meninas, ainda passou o valor errado. Elas se ferraram por causa dele. Então... Eu acho que, que ele é o peso fica... morto. Olha só. Não é... é. Não é... é. <risos> oh, tá, então vai. Tem mais uma pergunta aí, Diego, pra cortar o então, tema. Então, tem uma pergunta da Dani Monteiro e do Guilherme, né, o Guizinho. Mas só que eles perguntaram a mesma coisa, né? Que é sobre por que o, o Kleiner saiu cedo. Ele respondeu isso três vezes. Então, assim, vamos pular essa pergunta. E vamos para uma outra pergunta, que é de uma pessoa que está jogando, porém não quer ser identificada. Nossa! Eita! Perguntou... É uma pergunta bem específica essa aqui. E eu vou ter que voltar um pouco aqui. para aquela parte dos números. Deixa eu ver aqui. Na sua tribo, se eu não me engano houveram três pessoas que postaram o mesmo resultado e foi diferente, entendeu? Tá. Eu não lembro se isso confere. Confere, você lembra? Eu tenho que achar aqui a foto. Não... Ah, sim. Que, tipo, isso especificou que tinha uma aliança Mas, entre os três é... e duas pessoas de fora, né? É. É isso mesmo. Lá. O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que realmente era uma aliança dos três que botaram diferente? Eu não lembro os nomes, gente. Deixa eu ver se eu acho que... Achei a foto. O caso seria... Janaína, Hillary e Mariana. Eles botaram 5.13 ah. e você e o Rafael botaram menos 5.13. Sim, sim. Então, o que, que aconteceu? Nesse, nessa daí, eu tava com todos os resultados prontos já, só esperando o, o número do Eli, do Juan, enfim. É, e de mais alguém, acho que era do PESI, que faltava. <risos> para... Enfim, faltava dois números. E, e quando chegou do Juan, eu já sabia qual era o meu resultado, porque eu já tinha feito todas as contas. Então eu já fui lá e marquei. Eu demorei um tempinho para revelar para as meninas qual era o resultado, porque eu deixei aí enrolar, porque eu queria ser o primeiro. E quando eu mandei para elas no, no lá no, no nosso grupo do WhatsApp, da nossa aliança, elas falaram que já tinham mandado é, o 5.13, que ele tinha passado errado para elas. Então, sim, pode ter acontecido uma aliança ali. Eu confesso que eu não me preocupei nesse momento com isso. Talvez, pensando agora, tenha sido um erro aí de, eu, de não ter visto bem. Então, Rafael, tome cuidado, né? Ela ficou a pro possível botão da tribo, não é mesmo? Que pergunta polêmica, gata Não é? Eu, hein? Infelizmente uhum. não posso soltar amei. o nome, né Porque a pessoa tá no jogo ainda, então não posso fazer nada Amei, amei Pode ser até o próprio é. Rafael, né Brincadeira, Rafael, não foi você não <risos> <risos> Ah, gente, agora que eu tô lembrando quem é o Rafael Eu tava achando que era o outro eu tava achando Rafael que tava é o, o ruim. verde. Ele é ruim né? Rafael Ruiz, que... Achava que era o Leroá. Não, o Leroy é... tá na Yalunca. É, entendi. Ah, não, ele não tá na é... Yalunca, ele tá na Curancua. Ele tá na verde. Na verdinha. Que lindo. É. Então vamos pular para pro jogo da, dos adjetivos. Uhum. A gente vai falar o nome da pessoa da sua tribo e você vai ter que falar algum adjetivo para essa pessoa. Pode ser ruim, bom, whatever. Ok. Então, eu vou começar com o Rafael. O Rafael, eu acho que ele fala demais é, então ele tem um bom social só que eu acho que às vezes não vai ser tão bom assim para ele as pessoas podem uh -huh. se irritar um pouquinho com algumas coisas que ele falar no início e exemplos aí ah, eu não vou lembrar mas acho que ah tá no início quando a gente começou a separar os os rasga votos ele queria começar a influência em outras tribos e eu acho que tava muito cedo pra isso, até porque eram só rasga-votos ali, tipo, vamos dividir entre nós. E... Parece você, Diego. Eu. Tá fazendo escola. Então, assim, ele foi querer ir e eu falei: meu, não vamos ainda, porque você vai chamar é... vai chamar alvo pra você. Eu acho que ele foi falar com algumas pessoas, eu não tenho certeza, isso não posso afirmar, mas eu acho que daí nesse ponto de querer falar demais, ele pode se prejudicar um pouco. Tá. E o adjetivo? Oh. <risos> ah. Hum. Fofoqueira, não Povoqueira, é? pronto. Ah, não sei se seria isso, mas enfim, vai. É ok. E Mariana. A Mariana é uma jogadora muito forte. Eu não sei se eu vou ferrar eles falando isso ou não, mas. O problema deles agora eu não tô mais um jogo. Ela é muito forte. Então. Eu acho que ela vai ser uma. uma eu acho que uma jogadora nova aí, acho que pra todo mundo ver, assim. Que. Que, que uma ela. Rainha, ela, acho que ela vai... Entendi. Hã? Uma rainha, entendi. É, muito que bem. Gosto muito e dela. O... E o Eleri Juan? Eu acho que posso estar enganado agora com essa história de talvez ser uma aliança aí, mas eu acho que ele vai ser o arrastado. Eu não queria falar isso, assim. Mas eu acho que eles vão falou, levar ele. Oi? Você falou, já falou, ele vai ser o arrastado. Você tá falando isso. É, é vamos assumir, né? O que eu falei. Paciência. É. E quem mais que faz? <risos> a, Jana a Jana A Jana, isso. A Jana, ela é meio uma incógnita pra mim também. Assim como eu fui pra ela, ela foi pra mim também. É... Eu não sei se ela tem um social... Eu acho que eu não sei, se... não sei se ela tem um social muito forte. Na... Lá no... Quando a gente tem um chat lá de todo mundo, ela não falava muito, Assim, acho que ela nem aparecia direito. Eu não sei como é o social dela por fora. Mas ela é uma então eu acho que ela é uma jogadora bem estratégica. Bem estratégica. E falaram pra eu tomar cuidado com ela. Então... Porque ela já jogou outros, né? Acho que não Survivor, mas acho que ela já jogou outros games aí. Sim. Então... Sim. Tem que tomar cuidado aí. Muito que bom. Muito bom, adorei os alvos, hein, querido. Então, muito boa, Você Essa entrevista eu amei. Alguma coisa pra falar das outras tribos? Quer falar de alguém? Pode falar, tá perfeito. Ah, não tenho muito o que falar das outras, não. Na verdade, eu tinha algumas aí, alianças nas outras. Não vou citar nomes, mas eles sabem quem são. Aí. Eu tô torcendo pra eles Você tem também. Alguma... Tem alguma fofoca pra contar? Alguém que mandou nudes pra alguém? Você tá sabendo de alguma coisa? Alguma nudes vazado? Algum... Eu acho que não vazou nudes, não. Talvez eu tenha mandado, quem sabe. Nem é do Rafael mas nossa. Vazou. Uh, pior que ele falou tanto, né? Mas não, não passou. Não. <risos> Nossa. Fala, a pessoa fala tanto, fala tanto, que faz tanta propaganda que a gente fica é. aí querendo ver. Não cumpriu com não, a, a palavra não. dele. A Mas... então. Vaza, Rafael. Vaza, noite. É. Se é. chegar depois, vocês me mandam. Oi? Tá. Se chegava depois, vocês me mandam. Com certeza, amor. Uhum. Vou deixar. Você tem alguma mensagem para deixar pros seus fãs, pro público, pros jogadores? Então, eu tava pensando hoje, é, porque eu sei bem triste e fiquei pensando hoje de manhã, meu, acho que eu vou dar um gelo na minha, na minha tribo, né? Tipo, porque eles vieram todo mundo falar comigo e tal, e assim, tipo, não quero falar com vocês, não o um tempo. Só que eu fiquei pensando, tipo, meu. Não vale a pena, sabe? Eu, eles foram todos bem legais comigo durante o jogo. Então, acho que não tem por que ficar guardando <risos> mágoa. Ficar guardando sim, mágoa e arrancando essas coisas. E eu acho que a gente tá num período aí de essas questões de eleição, tudo, sabe? Muito pesado. Então, acho que ficar guardando essas coisas não vale a pena. Eu acho que... Vamos pregar ah, o amor. Gente, gente a, a, a campanha de Switch tá pesadíssima. Tá filmando Netflix? Olha isso aí. Não, mas ah, né? é real. Eles sabem do que eu tô falando. Eu falei com cada um deles e... Já tá tudo bem. Então, Você devia aí. fazer a Burnie, A última pessoa que eliminou ela e disse Ai, te amo, ela mandou tomar no cu. fez o maior <risos> bafafafai. Ah, não, não. Não tem porquê, gente. Oh, muito fofo, gente. Tem porque sim, tá? porque porque você, enfim, pergunta pro Ayrton você não tem porquê, tá? Ah, então, ele me perguntou se eu queria vingança, eu falei, não, não, ele deixa pra ele, então, ele quer. Sim, ele quer. Ele quer, numa muito. Na próxima, próxima temporada ele volta, então, daí ele, a vingança dele, tá? Vai voltar como vilão? Eu não, quem é... sabe, então é isso, viu? Planner. Muito obrigado ah, pela mas participação, obrigado. você abala é, ah, mas... você é muito querido, já como eu li num post aí, eu ouvi falar que você tem fila pra pegar você no encontrão já, você vai abalar, né? Isso eu ouvi também, viu? É real isso aí. Não, gente, não. Inclusive, nossa amiga Pamplona já disse que você tá livre pra todas as pessoas de encontrão porque ela já pegou, então assim o resto já pode, entendeu? Fazer essa fila aí. Ela liberou o geral, gente. Ai, eu já tô ficando vermelho. É ótimo. Gente. Pena é que você não vai no encontrão, né, Diego? Pra entrar na fila também. Ah, a gente pode repensar isso aí, né? Tá tendo vaga, né? É, é né? brincadeira, Cleine né? é brincadeira. <risos> eu ia falar alguma coisa, mas vou deixar quieto. Fica calmo, não Senão você é processado. Eu ia falar, não, é alguma coisa. Graças Fala. a Deus. E é isso, gente, o Twin Inside Eu vou ficando por aqui Acompanhe a nossa próxima edição Com o nosso próximo eliminado Que eu acho que vai ser domingo, tá? Não vai ser quinta, porque alguém me falou aí Que quinta-feira não vai ter eliminação Eu não sei se Sério? Aí. Mas se tiver, a gente pode entrevista de novo E posta na nosso tá bom? Muito obrigado, Twin, tá você é um querido Tá no coração Beijo, sempre. obrigado beijo. Você. Tchau beijo, beijo. Tchau